Meus é braços de saber, eu sou mais um homem braços de saber, eu sou meu um Deus Eu braços de saber, sou meu conforto Quando deixo caixa e bordo Pra viver os sonhos. meus Ontem nem saber me ver as claridades do amor, ontem Isabel, minha libertação de te ador. salve a princesa Isabel que creou em mim Isabel, salve a Isabel que resolve meus problemas, os passos de Isabel, eu sou mais um assusteis eu braço deixa verso meu conforto quando deixo caixo forte pra viver os sonhos meus eu braço os verso, meu conforto quando deixo caixo forte pra viver os sonhos meus